Esse é o de Bona na Cozinha, eu sou o Chef Marcelo Bona e hoje vamos fazer um ceviche, um clássico peruano. E para fazer esse ceviche a gente vai precisar de 200 gramas de peixe. Hoje eu estou usando linguado, tá? Mas se você quiser usar San Peter, tilápia, tudo bem, não tem problema, fica bom também, tá? Aqui estou usando de 100 a 150 gramas de salsão, 3 limões, pimenta dedo de moça a gosto, coentro a gosto, cebola roxa a gosto, Sal e moto. Para começar A panela shizu Revestida de cerâmica Coloco cerca de 50 gramas de peixe um litro de água E levamos ao fogo para adiantar, vamos fazer também o caldo de salsão. Vamos colocar o salsão. E aqui é o que eu falei, de 100 a 150 gramas. Colocamos água. Cerca de 750 ml de água. E vamos ao fogo de novo. ver o caldo de peixe, vamos tirar o peixe daqui de dentro. Aqui está somente o caldo, a gente vai levar para a geladeira para usar ele gelado. Aqui o salsão também ferveu, certo? Desligamos o fogo e o que, que a gente vai fazer? A gente vai bater ele e aqui vamos usar somente um pouquinho da água que ferveu. Tiramos o salsão, um pouquinho da água vamos bater. Vamos fazer o mesmo processo, vamos reservar ele. A geladeira. Agora com os caldos. Devidamente resfriados, a gente vai bater 50 gramas de peixe com duas conchas de caldo de peixe e suco de um limão. Você quer saber o segredo do ceviche peruano? É só fazer o leite de tigre, que é basicamente você bater o peixe no liquidificador com caldo de peixe e um suco de limão. Aqui ele fica como uma pasta de peixe. É aqui que vai dar o sabor no ceviche. que a gente vai começar colocando o peixe o restante do peixe aqui num bowl de preferência gelado tá sal e glutamato de monossódico e damos uma misturada e aí vamos colocar aquele leite de tigre que a gente bateu que é o peixe batido para essa quantidade acho que umas duas três colheres já tá de bom tamanho vamos colocar agora uma conchinha de caldo de salsão e uma concha de caldo de peixe. Se vocês tiverem dúvida, só entrar e escrever nos comentários que a gente responde para vocês. Tá? Seguindo aqui o peixe, o ceviche, vamos colocar o suco dos limões. E dê uma pressionada nele, aqui assim, é uma dica para ele soltar mais fácil o suco. Como esse limão estava com bastante suco, suco de um limão já bastou. E aí, como eu falei, pimenta e coentro a gosto. Vamos dar uma mexida. Colocamos um pouquinho de cebola roxa. Aqui, o ceviche está pronto. Vamos dispor ele num prato fundo. O ceviche empratado, vamos falar do vinho. Esse vinho ele tem uma excelente acidez, ele tem um toque frutado, por isso que ele cai excelentemente bem com o ceviche. Tá? nesses dias de calor, verão chegando, esse foi o de Bona na Cozinha, espero que vocês tenham gostado do prato, deixe seu curtir aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, acompanhe a nossa próxima receita, se vocês se interessaram pelas nossas panelas, acesse o site cookpro.com.br, até mais, muito obrigado, esse foi mais um de Bona na Cozinha, e vamos ficando aqui de boa